Galera, a população ficou louca! Um tão, uns estão matando os outros. Olha lá, olha lá! Olha isso! O que, que tá acontecendo, cara? Meu Deus! Olha lá, cara, tá.. Isso, velho. Olha isso, olha isso. Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade. Olha isso, cara, tá todo mundo louco. Ai, tá atirando em mim. Sai, sai, sai, sai. Meu Deus, meu Deus. O que está que acontecendo, velho? Vambora, galera. Vamos sair da cidade. Olha aí, as pessoas estão malucas. Que isso, velho? Olha isso. Não! Galera, se passou... Anos... Depois do que aconteceu em Los Santos, saímos de lá e sem saber o que estava acontecendo, pessoas desaparecendo. E outras se matando, que veio para cá, para um lugar mais seguro. Como vocês podem ver aí, foi Franklin que construiu essa casa. E é aqui que nós estamos vivendo. Vamos deixar nossa casa aí. Lugar não vem ninguém, mano Ninguém, ninguém, ninguém, mano A gente precisa sair daqui Precisa sair daqui e encontrar alguma coisa pra comer Na verdade Vai caçar, né Sobe aí, sobe aí Vambora Opa, tem uma pessoa ali, galera. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Ei, ei, tudo bem, tudo bem. Que isso? O que, que aconteceu, mano? Oh! São infectados. Agora tudo faz sentido. O que aconteceu lá em Los Santos? Foi alguma infecção. Meu Deus, meu Deus. O que, que tá acontecendo, cara? Sai, sai, sai, sai. Agora eu consegui passar. Meu Deus, o que aconteceu, galera? Caramba! Como é que essas pessoas chegaram aqui, velho? Eu sempre andei nesse local e nunca vi ninguém. Galera, o que tá acontecendo? O negócio é o seguinte, mano. Eu vou para Los Santos, velho. Eu vou para Los Santos. Bora para Los Santos, bora para Los Santos. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Ó, galera, estamos chegando aqui em Los Santos. Como vocês podem ver aí, ó, o caminho tá livre. Não tô vendo ninguém, velho. Olha os prédios, cara. Que isso? Mano, olha isso, cara. Olha como é que tá. Virou uma selva, mano. Olha lá dentro. Caraca, que louco, mano. Caraca, olha isso. A invasão de plantas aqui, velho. Zono uh. Shield, Zona Shield. O que, que tem aqui? O que, que tem aqui? Mercenários, mercenários. Olha ali, mercenários, velho. Mano, o que, que é isso, cara? Eu acho que eles não me ouviram. Eles não me ouviram, eles não me ouviram. Mano, olha a cidade, cara. Eles não me viram, galera. Eles não me viram. E? Que, que eles estão? E caramba, estão! Não tenho nenhuma metralhadora, mãe, complica. Cadê os caras? Ali, ali, ali, vi, vi, vi, Primeira pessoa também é tenso, hein? Caramba, um zumbi aqui. Vamos lá, vamos tentar... Caraca, a cidade tá toda tomada. Uma... Não sei como é que não vê um zumbi aqui Tem mais, tem mais Ali, ali no meio, ali no meio Não, tá morto, tá morto Ali, ali, ali Tem mais? Caraca, tem mais um Ali, ali, ali, ali, ali. Mano, tem muita planta aqui, cara. Toma aí, otário. Vamos descer lá, vamos descer lá. Tem mais, cara. Ali, ali, ali, ali. Subi aqui, subi aqui. Vamos no joelho. Tinha só mais um, galera. Vamos lá, deve ser arma, deve ser alguma coisa boa que eles têm. Tem que descer aqui, tem que descer aqui. Caraca, olha a cidade, mano. Que coisa absurda. Vou pular aqui mesmo. Vou pular aqui, mano. Uou! ali é o airdrop, ali ó espera que tem a metalhadora mano meu deus como é que vai lá São, os zumbis estão comendo a carne dos do soldados, mano. Pegamos. Será que os carros carro deles estão funcionando? Caraca, agora eu tenho metralhadora. Agora tem tenho metralhadora. Olha isso, os zumbis comendo. Olha isso. Eu, hein. Pegamos o que tinha que pegar. Sai! Satanás, ruim. Caraca, doido. O que, que aconteceu na cidade, mano? Olha isso. Que tipo de infecção foi essa, velho? Deixou a cidade toda... Toda cheia de mato Olha aqui a... Vai da frente, caramba Olha isso Nossa, mano Olha os prédios aqui, ó No meio Vai da frente, diabo Mano, eu vou lá Na casa do Michael depois No próximo vídeo A cidade tá toda... Caraca, doido Man, Olha lá Tá parecendo o The Last of Us, que O fungos entrou nos prédios Olha lá o Maze Bank ali, ó Bom, galera, é seguinte Eu vou tentar me esconder aqui esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Não sei o que aconteceu Com o Los Santos Dura é achar um lugar pra ficar aqui, mano Tem que tentar achar um Aí Se gostou já sabe Clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal Vou tentar arrumar um lugar aqui pra ficar ah, Tem uns carros ali, ó Olha isso, mano. Todo cheio de mato. Bom, fui!